Tô passando aqui para convidar todo mundo para participar de uma agenda de luta logo depois do carnaval. Esse carnaval vai ser uma das primeiras grandes manifestações contra o governo Bolsonaro. E no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, esse dia que vai ser bem importante de luta pela vida das mulheres, eu queria convidar todo mundo para participar da agenda do 8 de março começa às 16 horas com um cortejo que vai sair da rodoviária. A concentração é na rodô para todo mundo chegar junto. A gente vai estar na ala Justiça para Marielle Franco e a ala contra a reforma da previdência. Então, esse dia 8 de março vai ser um dia fundamental, talvez uma das maiores manifestações contra esse governo atrasado, e a nossa participação é muito importante. De lá, o cortejo segue para Praça dos Prazeres, onde vai ter o bloco de carnaval do 8M das Mulheres, e eu vou estar participando e acho que todo ser humano, todo brasileiro, brasileiro que luta e que respira a mudança do nosso país, precisa ir para a rua junto com as mulheres no dia 8 de março.